Boa tarde os amigos, sou Maurício Mococa Hoje nós vamos fazer um vidinho aqui mostrando como é que é que Que areia lá do porto, como é que ela manda para cima e vem com a peneira para ser coada Então aqui nós estamos subindo a, a câmera E ela vai caver e juntar a água, cai embaixo e vai juntar em cima Lá tá pra tá carregadeira mística É umas 75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 Lá em cima onde está a peneira. Agora nós vamos espalhar a máquina ali. E a máquina vai levando lá. Agora ela vai despejar esse passais lá. Eu fiz uns vídeos também mostrando aí como é que é os caçais o pessoal vê como é que é o cascai então agora nós vamos continuar o fio filmando aqui vamos mostrar um pouco do lado ali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 agora nós vamos mandar para lá e nós vamos fazer o vídeo lá da na... nós vamos fazer um vídeo lá na, na, na onde saiu o castaí a pata tá trabalhando lá o operador é o um carabão é o Eder Agora tem muita prática na máquina Não força a máquina Trabalha com ela sossegadinho É um excelente Agora nós vamos lá onde saiu o cascai Essa biquinha que fica em cima ali, ó, Aquela ali é que desce o cascaio para baixo. Aonde tá o cascaeiro ali, ó. Vamos ó, Agora nós vamos filmar bem perto dela. Olha o cascaio caindo lá, ó. Lá onde desce o cascaio. O Cascai desce tudo por ali, ó cascai desce molhadinho aqui e olha ali onde está pingando olha o cascai ali ó você quer pegar a pedra bonita você só ia ali de cascai molhado. Olha lá, o cascai até pulou pra cima uma pedra da outra. Eu dei um pouco de zoom para poder estar mais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 Olha o monte de caçar que tá saindo agora, ó.